criatura sobrenatural que se apropriou do corpo de uma jovem por conta da invocação demoníaca que o seu tio fez no ambiente onde ela morava. Será mesmo que é possível que criaturas sobrenaturais sejam invocadas e criem vínculos com o nosso corpo físico destruindo a nossa vida? Será mesmo que chamar médios e paranormais efetivamente podem quebrar os laços que se formaram? Será que toda criatura invocada é ruim hoje a gente vai conferir mais um caso é, paranormal, sobrenatural, é, baseado em fatos reais também. Então, me acompanhem para conhecer aí esse caso e ver o que, que vai acontecer ao longo do vídeo de hoje. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale. E aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com bruxo de verdade. Então aqui hoje... Ai, tô fazendo já barulho aqui, esqueci, agora tem microfone aqui na frente. É... Hoje a gente tá fazendo mais um episódio do quadro Witchflix. Onde a gente vai fazer esses reacts, falar um pouquinho sobre coisas mágicas, sobrenaturais que podem ocorrer ao longo aí de uma temporada, de uma série, de um episódio, alguma coisa relacionada a isso. Hoje a gente vai assistir é, mais um episódio da série Eu Vi, ou original em inglês, Haunted. É, esse episódio eu não assisti ainda, quem escolheu pra mim foi minha amiga Juliana E vocês também podem me marcar em episódios, séries, enfim, que vocês queiram que eu faça aí o Witchflix E vá assistindo e comentando com vocês coisas mágicas ou sobrenaturais que podem estar tá rolando ao longo aí do episódio, certo? O episódio de hoje é o Espírito no Escuro Meu nome, meu nome é Erin McGarry versão que eu era muito pequena sala, né, vazia. Eu tenho sido assombrada por alguma a coisa má A apresenta um pouquinho já dá aquele, ó oh, meu Deus Desde que eu era pequena Eu sou assombrada por uma coisa má Ok Tem pessoa que é meio azarada na vida mesmo Acontece Será que vai me surpreender esse gente? O outro não me surpreendeu tanto assim não Na verdade foi até legal a discussão Mas não me surpreendi tanto no outro Na minha infância eu me lembro que morava numa cidade pequena, saindo de Denver Quando eu tinha dois anos, os meus pais se divorciaram Divórcio, doença Quando eu tinha oito ou nove anos, a doença da minha mãe piorou E ela não podia mais trabalhar E a gente não podia mais pagar a casa Enquanto, nada demais, né? A gente teve que se mudar e, e acabamos indo morar com a minha avó. E tivemos que ficar no quarto do porão. O porão, na verdade, foi onde meu tio morou quando era jovem. O irmão da minha mãe era viciado em drogas e álcool. Acabaram se mudando né, de casa por problemas financeiros né, relacionados à doença da mãe e da moça. E foram morar na casa da avó, num quarto que tinha no porão. É interessante como essas coisas relacionadas à assombração, espíritos... É, sempre tem um porão, um sótão, um quartinho escuro, né? De certa forma, isso tem uma explicação... É, é normal que toda, toda sujeira fique embaixo das coisas, né? De forma, de forma mais figurada, né? Pó, poeira, enfim, vai ficar embaixo... É, ou em cima, enfim, lugares onde estão parados, então ambientes que estão parados, coisas muito entulhadas, que as pessoas não vão, que não recebem a luz do sol, é, tem essa probabilidade de ter uma retenção energética, porque não tem movimento ali. Não tem movimento no espaço. Não tendo movimento no espaço, consecutivamente é, vai juntar ali uma gama de energias paradas, ainda mais tiverem coisas que contribuem com isso, ou tiver um histórico negativo ali naquele ambiente, né? E pode ser que sim, né? É, alguma coisa acabe indo para aquele lugar, se sentindo confortável com aquela energia, e se alimentando daquela energia, fazendo aquele espaço, é, o espaço é, dela, né? Isso pode efetivamente acontecer, tá? E não precisa ser nada extraordinário. É, em casa, a gente sempre vai ter um lugar que meio que é o canto da, da bagunça, seja uma gaveta, seja um cantinho, um quarto, um espaço. E normalmente esses ambientes, eles parecem mais cheios de energia, né? Com o tempo, eles podem ter uma energia mais densificada, não positiva, mas esses espaços com bastante energia também podem ser usados, de certa forma, para magia. A gente pode se apropriar de um espaço que está bagunçado, por exemplo, para lançar algum tipo de magia caótica, né, na intenção, sei lá, de, de dificultar a vida de alguém, entendeu? Imagina você usar a bagunça do espaço para te incentivar magicamente, energeticamente, a uh, atrapalhar um inimigo. Isso é possível, né? não precisa ser só... Negativo para si mesmo. Tá? Ele ficou muito interessado em uma seita e começou a fazer secretamente um monte de trabalhos no Porão. Ele estava estudando como atrair um espírito. Ó, interessante. O, muito interessante. O, o, um dos caras da família é, estava envolvido num grupo, uma seita, e ele estava estudando e treinando. É como invocar espíritos ali naquele porão. Vamos ver. Tá, se, se for esse rolê de magia de sangue, ainda é sangue dele, né? É um sacrifício pessoal, vamos dizer assim, não está não envolvendo necessariamente sofrimento, né? É um potencializador, sangue em si é um potencializador energético. É, o modo com que esse sangue é extraído vai trazer o teor energético para a coisa. Então, se envolve dor, envolve sofrimento, ele vai ter um teor. Se ele é uma, uma doação de si mesmo, ele vai ter outro teor, né? Então, é, magia de sangue é uma magia potencializadora, não necessariamente é uma magia ruim, né? A gente tem essa visão negativa por conta da inquisição... Dos filmes hollywoodianos, filmes de terror, da mesma forma que o menino tá in, invocando uma força ali, a gente não sabe necessariamente o propósito. Nem todas as forças que a gente invoca são negativas, a gente também tem que tirar da, da nossa cabeça essa coisa de bem e mal, sabe? Tipo, preto no branco, assim, sabe? Ai, sempre bem, sempre mal. É, o que na verdade dentro do mundo espiritual isso não existe, né? Existem energias mais densas e existem energi energias mais elevadas, e a gente vai utilizar dessas energias a partir da nossa. Nossa vontade, e às vezes, uma energia é que é densa acaba ajudando muito mais do que uma energia elevada que vai causar muito mais prejuízo. Tudo vai depender da técnica que você tá usando, mágica e do quanto você domina essa técnica, obviamente. Uh, então, no dia da mudança, eu me lembro que tava andando no porão. A minha mãe e eu precisávamos tirar as coisas do meu tio. Ó, fazer uma, uma outra ressalva aqui também. Tá, elas se mudam para um quarto. Tudo bem que é uma casa da família, enfim, o território, o território pessoal. É, elas sabem o histórico do que estava rolando ali. De forma mágica, quando a gente se muda para um lugar, normalmente a gente faz o quê? Um banimento nesse lugar. É natural que quando a gente se muda para uma casa nova, a gente pinte a casa, a gente passe esfregão no chão, a gente limpe a casa fisicamente, tá? Né? Então, magicamente é a mesma coisa. Quando a gente se muda para uma casa nova, a gente também limpa essa casa magicamente. E eu digo mais: antes de fazer qualquer banimento, né? Até mesmo de se mudar para casa, é interessante você trabalhar com o um oráculo seja qual oráculo você domine, é, ou se você não domina, procurar um oraculista, para que essa pessoa ela possa te ajudar a entender as nuances energéticas do espaço, né? Porque sim, pode ter coisas ali que não são só energias ali, tipo, negativas, paradas, pode ter, sim, uma criatura, é, um espírito do local, uma energia que se sente... Parte, dona, de alguma maneira, daquele lugar. E pode ser que essa energia, ela fale assim, putz, estão invadindo o meu espaço. Logo, vou e contra essa pessoa. Então, o ideal é que quando a gente se mude... É, da mesma forma que a gente faz a limpeza a decoração do espaço, a gente traz uma vida nova, né? a gente ressignifica a energia do espaço, é, visual física, a gente também tem que pensar de uma maneira espiritual também tá? então assim, já tem uma ressalva aqui eu tenho um rolê é, que mesmo quando eu vou em Airbnb quando a gente vai viajar até em quarto de hotel, eu chego no quarto do hotel pedindo licença para toda e qualquer energia daquele espaço normalmente eu faço é, alguma oferenda, eu coloco um copinho de Água, sendo um incenso, eu sempre levo o incenso para todos os lugares que eu vou, e no final, quando eu vou embora, quando eu saio daquele espaço, eu dou uma benção naquele lugar, agradecendo a todas as energias é, que acolheram e protegeram a gente enquanto a gente estava naquele espaço. Esse é um, um, um processo muito meu, muito particular, porque eu acredito que todos os lugares têm um espírito guardião, tem uma essência, uma energia-essência ali, e quando a gente entra educadamente, sai educadamente, a gente sempre vai ser bem atendido, a gente sempre vai ser bem guardado e quando a gente é educado normalmente com as pessoas, a gente já tem essa coisa de ter a proteção delas, o olhar mais atento, e na espiritualidade é a mesma coisa, gente, então assim é uma coisa que eu sempre faço é, quando, quando é a locação de um espaço eu vou para um ambiente que não é meu mesmo ambientes públicos, tá é, eu acho que, que isso também é uma questão hierárquica de respeito espiritual mas são, são essas pequenas coisas que, que evitam que a gente se ferre dentro de, dos, dos ambientes processos espirituais. Muito provavelmente a menina é mais sensitiva, mais sensível, né? Uma pela idade, né? Normalmente as crianças são mais sensíveis que os adultos. Não é uma via de regra, mas acontece na maioria das vezes, né? Ou muito provavelmente ela tá percebendo agora algumas coisas mais que a mãe por conta disso. Por conta dessa sensibilidade, né? Dessa inocência. Ele vivia drogado ou bêbado ou os dois ao mesmo tempo. E ele tava lá procurando drogas Imagina. Olha, eu era uma criança arteira que via as coisas. Mas nunca na vida eu ia sair andando atrás do barulho. Nunca. E aí ele me levou até a lavanderia, e lá tinha um buraco, e ele me disse que era ali que o bicho-papão morava. Ele falar para ela, né, levar até um, um, um, um determinado lugar da casa e falar, olha, o bicho-papão mora aqui, é... é muito interessante, porque isso também é um princípio, é mágico quando a gente está tentando trazer para a realidade alguma força, a gente normalmente precisa de um receptáculo, a gente precisa, enfim, de alguma coisa que seja física. Se tem alguma coisa no plano espiritual, ela logo não tem corpo, ela não é corpórea. Então, para a gente trazer ela para a realidade, ancorar ela na realidade, a gente precisa o quê? A gente precisa de uma âncora é, física. E normalmente, é, até para magia acontecer, né a gente precisa dessa âncora física, né, não, não só a nossa mente, a nossa vontade. Então, é, pode ser que esse ambiente ali tenha coisas, né, objetos que, que foram ritualizados, enfim, coisas que são âncoras, e aquele espaço meio que se tornou um altar, uma casa, um ambiente, não sei, a gente vai ver daqui pra frente, mas normalmente isso é um passo é, rotineiro, né? A, as energias invocadas do outro lado, normalmente a gente dá alguma coisa pra ela que se torne físico, a gente ancora naquele objeto, naquela coisa, aquela energia, talvez, dependendo do trabalho mágico que você está fazendo, coloque símbolos, nomes, enfim, tem todo um processo, porque a ideia é você trazer alguma coisa do astral pro físico, ancorando num objeto, para que ela se sinta é, é, forte na realidade, ela passa a ser mais corpórea, né? Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir direito. Coisas estranhas começaram a acontecer. Melhor a cara que o povo tá olhando pra ela assim. Você tá louca? Querida. Você, você tá, tá louca? Minhas amigas da vizinhança foram lá em casa. Adulete. Tá. E foi justamente nessa época que as coisas pioraram. É, movimentos de comunicação, né, normal, assim. Eu nem consigo descrever. Nunca tinha ficado tão assustada como nesse dia. É muito comum que, que essas, essas forças espirituais para se manterem na realidade, elas precisem se alimentar, né? Elas estão fora do ambiente natural dela, né? Para ela manifestar coisas dentro da realidade. A gente também não sabe o propósito que a, que a coisa foi invocada, né? Então, é, o cara não tá mais ali, não tá tendo mais os rituais. Óbvio que a coisa tá o quê? Com fome, querendo energia. Eu fui crescendo, tudo isso acontecendo e nem a minha própria mãe acreditava em mim. Eu estava brava o tempo inteiro. Estava triste, estava tendo uma crise emocional. O, o primo dela ficou doido, começou a usar drogas, né? Depois de, de trazer a, a criatura para a realidade. Ela foi ficando apática, depressiva, triste. A gente não sabe também o motivo pelo qual o menino trouxe. Às vezes queria resolver alguma coisa, às vezes queria resolver essa tristeza. Enfim, foi ficando pior. Então, obviamente, nitidamente, a criatura se alimenta o quê? da alegria. Todas as, todas as criaturas fazem isso? Não, tá? Não. É, mas existem forças que, que têm isso, têm esse tipo de alimentação, esse propósito. E, e quanto tempo ela não passou aí sem acreditar nela, enfim... Provavelmente ela não devia ter nenhum tipo de crença, religiosidade, para ela poder, enfim, se abraçar e se sentir segura. Acho isso meio... Over. Pra que que o um espírito ia ficar mexendo na maçaneta, sabe? Se ele pode entrar de boinas. Não é como se a porta tivesse selada, sabe? Quando eu tava no corredor, eu realmente vi um espírito lá, parado, de pé. Só assim percebi que ela estava me dizendo a verdade. Não, mas se, se rolou toda essa coisa over aí, imagina se ela não acreditasse, né? Então eu liguei pra Cris. A Cris disse que ajudaria trazendo uma médium amiga dela. Ela... Ela fez alguns rituais pagãos de limpeza, Sim. com sálvia e orações. Ai, gente. Tô, toda vez tem uma média que não serve de nada. Ai, meu Deus do céu. Purificação básica, gente. Ó, purificação básica, que eu falei pra vocês ali no, no começo do vídeo, gente. Purificação básica, sálvia, sabe? Purificação com os elementos uma purificação básica. É, particularmente, né, como eu tô vendo a história e eu já percebo, né, a alimentação dessa força, dessa criatura, uma, uma purificação, assim, simplesinha, não vai ter tanta eficiência, muito pelo contrário. Pode ser que a coisa que tá ali se rebele, tá? Mas, ok, é, é o básico, né? Então, por cerca de oito anos, tudo estava bem. Então, eu e a minha mãe fomos morar juntas em uma nova casa. Tá, ela falou que melhorou. Que, que não... Né? Eu, olha... Por toda essa história que ela contou. E tudo que rolou. E tudo que viu. Imagina uma saneta. Né? Pra uma criatura fazer tudo isso. Ela tem que ser uma criatura muito forte. Não ia ser só uma salviazinha. Com umas oração Que ia mudar alguma coisa. Sendo muito sincero. tá? Muito, muito sincero. A menos que realmente essa, essa praticante... Que foi lá, essa médium, né? No processo dela orar, dela fazer qualquer coisa, ela invocou alguma coisa ali, ou elas não, não entenderam direito o que a moça estava fazendo. Porque, normalmente, para você contra-atacar uma força, você tem que ter outra força maior, né? De igual valor, nunca dá resultado. Precisa ter uma força mais forte que ela, né? É... Então, esquisito, tá? Esquisito. Vamos ver. Você não é bem-vindo aqui. <risos> Corajosa, corajosa. Ela ah, tá xingando a coisa já. Pode ser que o processo que a Medium fez é, tenha fechado, fechado as barreiras emocionais delas, né? Que uh, fazia com que o bicho se alimentasse. Então, ele enfraqueceu, mas ficou ali em segundo plano. E tudo começou a acontecer de novo. Esse espírito não estava na casa, ele estava em É interessante, ela fala que o espírito estava nela. Eu não... não é que tá nela. Grudou, porque é o que estava alimentando, né. Cria-se um vínculo. Como se enfrenta uma coisa dessas, como se protege as pessoas de algo assim. O espírito nunca irá embora. As coisas estão piorando, estão mais violentas. É quase o rolê que aconteceu com, com o primo dela, se a gente for parar para analisar friamente a história e acabou sem acabar. Mais uma história de, de, de terror que acabou sem acabar. Ela falou que o tá nela e ela não... É... Se a criatura ela não tá... A gente não sabe o acordo que fez, a gente não sabe que tipo de criatura é, enfim. Mas ela tá se alimentando, ela passou muito tempo se alimentando da menina. Então, ela criou um vínculo com a menina. Certo? Ela... Criou uma ligação energética com a menina. E essa ligação, ela precisa ser desfeita. Só que for, foram muitos anos com essa ligação. Então, é óbvio que ela vai ter que fazer um desmame, ela vai ter que mudar comportamentos, ela vai ter que identificar que alguns padrões da vida dela é, não são dela, são padrões é, instigados, incentivados pela criatura, pela força que grudou ali. Mas é possível. Só que é o que eu falo, essas... É... <risos> Esses, esses negócios relatos com essas médiums, esses sensitivos que aparecem, faz meia dúzia de oração, toca uma salva não resolve. Porque precisa de um, de um trabalho prolongado, um acompanhamento. E muitas das vezes até um acompanhamento psicológico. Porque é, lembra que você precisa de uma âncora para trazer a coisa e fazer ela ficar fixa? É, os problemas, quando causados por criaturas espirituais assim, eles têm a tendência de começar a se tornar físico também patológico, então é, essas forças elas vão agir nas nossas fraquezas, nas nossas aberturas, nas nossas brechas, óbvio que uh, a gente está falando de uma questão espiritual, mas nem todo tipo de problema psicológico ou físico é espiritual, a gente também tem que ser muito realista nisso, mas dentro de, dessa situação, é, caso esse, esse caso seja real, né, a gente <risos> diz que é um caso real, né, mas a gente não sabe. Então, caso esse caso seja um caso real, o, o rolê é... precisava de um trabalho também é, de, de desobstrução energética e um desmame aí e com certeza identificar essa criatura pra poder mandá-la de volta, né? É, é isso. Mandar de volta. Não é destruir a criatura. Tem criaturas que a gente não consegue destruir mesmo. A gente tem que chamar as forças responsáveis pelo plano dela e falar, ó, vá com Deus, né? E é isso. Então mais um caso sem solução né mas deu para gente poder pensar aí um pouco mais sobre essas questões voltadas para espiritualidade né? Uh, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse, desse caso paranormal que a gente analisou e tenham aprendido algumas coisas novas. Qualquer dúvida que tenha ficado, não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu tô sempre respondendo, tô vendo vocês. Se tiver algum caso paranormal, alguma coisa que vocês viram, algum conto, alguma história, vocês podem estar tá mandando pra mim também. É, se você tiver alguma história, alguma vivência, algum relato que quiser me mandar, vocês podem me mandar é, pro e-mail do canal que eu vou deixar aqui embaixo. E se você tiver alguma sugestão de alguma coisa pra gente poder analisar, ver junto, enfim, fazer um react juntos, é só vocês colocarem aqui embaixo nos comentários também, certo? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o caminho de vocês. Tchau!